Querido, obrigada. Trouxe o baú aqui para ah. você encher de coisa boa pra gente. Olá, está começando mais um fundo do baú, a continuação da minha conversa com meu colega, jornalista, formado em direito também, Percival de Souza. Obrigada, viu, Percival, mais uma vez. Eu que agradeço. Uma honra estar com você Imagina, uma alegria estar com você Dividindo tanta coisa interessante com a gente A primeira conversa na terça-feira A gente falou muito de jornalismo A experiência toda do Percival Que já passou pelos principais veículos de comunicação do país E contando as histórias dos bastidores Até dessa linha que acabou que ele acabou seguindo da, Do jornalismo investigativo e policial né? E a gente começar, porque não coube no baú Temos aqui um presente de fã? É. Um presente de fã. É um presente... É o Marcelo Rezente. E eu... O faraó. O faraó. Você é o faraó. Esse trono do... Do Cidade do, Alerta. Isso aí é do trono do Mambuco do Nosor. <risos> do Babilônia. <risos> Quantos é. anos já de Cidade Alerta, Perceval? Olha, que eu tô nele, olha, eu já até perdi a conta. É, né? Muito, muito tempo. Muito tempo. É. Muito tempo. É. Mas isso aqui é um momento muito triste para mim, né? Hoje, porque o está muito doente. A gente é parceiro há muitos anos. A gente faz o um programa que é a maior audiência diária da Record, a quarta da emissora, globalmente, e de repente né? fica É um momento muito triste para mim. E eu vou te contar uma coisa aqui que ninguém sabe. Ninguém saberia disso normalmente, né? O uh, Marcelo tem uma personalidade que você conhece uhum. forte, diferente. Sim. Mas nesse momento, eu percebi que ele necessitava e necessita de uma mensagem que eu faço diariamente para ele, de conforto, de, de fé com densidade, augusta, esperança. Eu acho que ele não tem alguém assim na, na, nas relações pessoais de, que eu preciso desempenhar esse papel. Estou amando isso diariamente, me agradece muito. Né? Mas o que eu posso fazer? No momento de fato é tão difícil a situação que só fé, só esperança, só Deus. Pegou todo mundo de surpresa, foi, né? Foi. Foi. Ele próprio, inclusive, Sim. claro. Eu percebia que ele se queixava no estúdio de, de dores que ele achava que fosse nas uhum. costas, e aí se fosse assim, mundo, às vezes falta de ar, até que resolveu fazer uma bateria de exame. Investigar. E aí descobriu o que era. Uhum. Câncer. Uhum. O pâncreas e metástase e o fígado. Né? Então, é uma situação delicada, difícil. Sim, uma, uma batalha aí. É. É, é uma batalha Sim. difícil, né? uhum. Muito difícil. Né? É. Mas a gente vê a. a a força do telespectador, o carinho que eles têm em porque a gente recebe mensagens de afeto, solidariedade, em, em todos os lugares, o tempo todo, okay. muita gente. Isso é uma força, é, essa demonstração de carinho, é. né, no momento como esse, é, em que a pessoa está tão fragilizada, né, e enfrentando uma batalha tão grande como essa que é contra um câncer, isso é, é. é maravilhoso. Né? Isso Você... dá uma força, isso dá uma energia, uma esperança. Né? Agora, nós temos um relacionamento pessoal, uma amizade de quase 40 anos. Sim, desde, você já se conheciam antes, desde né? Desde a TV Globo. É. Aqui na Record há muito tempo. você não imagina como é difícil para mim entrar no estúdio todo dia. Se eu entro, para mim tem um vazio ali. Faz falta. É, é, só... é difícil. É. Eu não tenho, até se eu, eu transmito essa tristeza no meu Algumas pessoas até disseram que sim. Uhum. Procuram lutar contra isso, uhum. na hora mais é difícil. É muito, muito torcer, difícil. né? É muito difícil, mas nada é impossível, é, vamos, né? Vamos. Então, vamos torcer para que o Marcelo saia dessa aí. Estamos na torcida, nas orações aí, para que você passe por essa dificuldade toda da maneira mais, mais rápida possível e que tenha sucesso. Gustavo é o netinho mais novo agora. Tem um aninho. Tem um aninho. Ah, e você eu tem eu mais não. quantos netos? Dois netos. Mais dois netos. A Júlia e o ah. E tem duas filhas. Duas filhas. Ah, peraí que eu tenho uma coisa aqui de uma filha que eu já vi que ele me mostrou antes que eu quero ah. ser falha, a gente falou de um momento triste do Rezende, mas tem um momento feliz aqui, querido papai. Ah, isso aqui eu, eu relembrei, redescobri preparando o baú da Luciana aqui. <risos> que é uma cartinha no Dia dos Pais, feita pela minha filha Tatiana, a mãe do Gustavo. que Ela disse que me ama muito e tal. E que olha só como as crianças mais... Eu adoro quando nós vamos a Porto Seguro, a gente ia muito para Bahia, para esse lugar, Porto Seguro. E você me pega e me leva de cavalinho na água. <risos> que é uma coisa, coisa é... incrível, né? É. É uma, uma coisa Duas meninas, então, você teve, né? Duas a meninas. Tatiana é a caçula, né? É a caçula, né? E a, né? ah. a Andréia, uma das maluquices que eu na ir. vida. Ah. Quando ela tinha três aninhos, Lu, eu fui convidado para uma festa de aniversário. Eu estava fazendo uma série de matérias, que depois se tornaria um livro, na casa de pensão recebi uma comida um aniversário e, para surpresa, surpresa, eu fui. Claro que a detenção não era de hoje, o mundo prisional era outro. Eu levei a André e a bater, Os Bandidos eram mais bonzinhos, preso. né? Mas sabe o que aconteceu? Tinha preso ali há tanto tempo na cadeia que não via uma criança há anos. Então eu, eu percebia no olhar dos presos a surpresa. E o agradecimento a mim pela confiança em eu levar minha filha até lá. Então não faltou colo, não faltou Guaraná, não faltou pedaço de bolo. Foi uma, uma das coisas mais emocionantes da minha vida. E aí da sua esposa, o que, que achou dessa ideia? Achou que era maluco vagina, <risos> né? Claro! <risos> que ideia! Vai, vai. Mas que experiência, né? Ela lembra? Lembra, Lembro vagamente. Uhum. Olha que bacana, gente. O Percival não ia colocar isso no baú, até porque não cabe mesmo, mas eu separei porque eu achei super legal. Isso aqui foi uma participação sua no Roda Viva no Roda Viva da Cultura, e o. Deixa eu ver assim, ó. Vai ficar. Caruso. Era uma entrevista com o secretário de Segurança Pública do Rio de Janeiro, o Beltrame, e o tema era criminalidade, violência e tal. 2006. É. Então, isso aqui sou eu. Andando pelo meu mundo, armas despencando de, de, de tudo constelado, é em vez de chuva de canivete, é chuva de armas de fogo. É. E eu me protegendo com esse guarda chuva aí. Achei super Passacado interessante. Recordação muito bacana, né? <risos> Isso aqui é daquelas coisas que a gente guarda com certeza no baú, porque é muito interessante. Bom, passando agora para este outro quadro que também não coube no baú, porque olha. Ele até ficou meio torto, né? É, lá. eu vou mandar arrumar, ele deslizou. Mas isso aqui é de um valor. É. Isso aqui eu, tem um significado grande para mim, porque vocês viram na primeira parte, lá, eu o menino para São Paulo, 10 anos de idade, uma vida toda aqui. Então, receber o título de cidadão paulistano é uma honra incrível, né? Uma coisa emocionante. Que Aí, ano dizem, foi isso? Você está oito. Daqui? Tá não sei. 94. 94. 94. Cidadão paulistano. Legal, né? isso me orgulha muito. O título de cidadão paulistano. São Paulo. Maravilhoso. É. E você já é, né? Você voltou? Você já voltou para sua cidade? Você volta ou não? Eu vou. não. Eu fui a Brauna para conhecer, porque na verdade Brauna eu nasci e saí, né? Mas o que é um lugar que eu vivi como menino numa fazenda, nesse lugar eu tenho raízes fortes. Eu vou sempre lá, uma vez por ano, pelo menos, para matar saudades. Mas você lugar... gosta de São Paulo, dessa vida louca e tal? Essa cidade eu devo tudo a ela, né? Então, uh, as minhas raízes estão todas aqui. Suas filhas nasceram as aqui? Filhas sua família aqui. foi formada aqui? Profissionalmente, tudo aconteceu aqui, acontece aqui. Então não tem como desvincular isso. Sem dúvida. Né? Sem dúvida. Tem coisas complicadas, mas também tem coisas. Ruins. Vamos continuar? Vamos lá. O que, que você quer? Vamos esse aqui? Ah. Esse aqui é o seguinte. É, eu fiz umas matérias sobre a casa de detenção, da qual eu falei aqui. Eu até levei a minha filha Andréia lá. E isso aqui é uma edição histórica do Jornal da Tarde, do Romance de um Dia, que seria apresentado numa Bienal do Livro, em que cada repórter do Jornal da Tarde, é, já transformado em escritor também, que a gente transborda as nossas frustrações no cabe tudo num texto na literatura. Né? A gente no falou livro. no bloco anterior também, na terça-feira, o Percival já tem 18 livros é. publicados, não é para qualquer um. Então, uh, a gente revisitou o palco dos, dos lugares Que foram feitas essas matérias Faz essa edição especial para a Bienal do Livro Então, uh, foram, eram matérias antigas do Jornal da Tarde Que todos esses autores aqui foram uh, uh, uh, atualizar Já, escritor, Já escritores Voltaram ao lugar Voltaram ao lugar para atualizar lugar. E olha só o time, tá? F fraquinho uh, Lígia Fagundes Teles Paulo Francis Roberto Drummond, Paulo Coelho, Ricardo Pilha, uh, Jô Soares, Fernando Sabino, nossa, vai embora, Diogo Mainardi, Afonso Romano de Santana, ah, daqui, ele é o primeiro que abre, Afonso é, Romano é. de Santana, Raquel de Queiroz, nossa, Olha, vai embora. Sérgio Agatay, é. que maravilha, né? Quem sou eu para estar diante dessa constelação de estrelas? E aqui dentro tem isso aqui. Ah, isso aqui é o seguinte, é uma que história é do... Ah, é antigo, né? Pela cor. O jornal da tarde fez uma edição especial é, pelo que o Murilo Felizberto, que era o secretário da redação selecionou como as melhores matérias da história do jornal. E eu fui contemplado ser escolhido com uma delas, foi a execução de um fugitivo no Rio de Janeiro, em Duque de Caxias, o um Roncador. Que essa é, tá logo Acho, ali no começo, no começo, não é isso? Eu, começo. Então, no começo é. Você Acho que é logo a primeira, né? A fala assim, se destruí-la, não. Tá rasgando já o jornal. Tá aqui. tá logo no começo. A primeira página. Quer dizer, a pá, não, a página 4. Aqui. A execução de roncador. Novembro de 68, o ladrão rocador é o primeiro brasileiro condenado à morte e executado em público pela polícia. Isso é Nossa. assim que era é um objetivo, a polícia estava atrás dele ele entrou num bueiro para escapar. E esse bueiro saía exatamente em frente a um quartel da polícia militar. Então a polícia tirava, jogava bomba, fez de tudo lá. Para matar ele. Ele não saía, morreu morreu no bueiro. Que Pescival, quando é que deu essa sua uh, migração da, do impresso para a TV? Aliás, você, durante muito tempo, imagino, conviveu aí, uh, as duas Sim. coisas conviveram, Sim. né? Você trabalhando aí em jornal e começando é. a ser comentarista em TV, é. foi assim que você... Isso aconteceu porque eu sou da, da, da geração que o melhor pessoal de jornalismo na TV, a origem dele era o impresso. Sim. A origem dele era o impresso. Sim. Profissional valorizado, então, né? Estavam lá nas chefias o Celso Quinju, companheiro João da Tarde. Elor Gerton, a mesma coisa. Você tem boa memória, né, Percival? Tem, Fiquei impressionado é? que ele lembra o nome de todo mundo. Graças a Nossa, Deus. Nossa, não graças é, é graças infelizmente. Graças a Deus. E aí eles é que eu achava que não tinha nada a ver com isso. Como é que tá quando que bota? Tá bom, vai. Quando começa? Hoje pode gravar já para amanhã. Foi assim, uma é coisa incrível. Né? Eu fui fazer o Bom Dia São Paulo. Depois fui fazer o SPTV também. Fazia o SPTV é, na hora do almoço, muitas vezes. Às vezes também o segunda, no começo da noite. E tinha uma terceira edição do SPTV. Apresentada por um tal de William Bonner. Olha e é. coisa Ele era bom. comentarista E que ele eu invertia ali Percival de Souza, comente Comente é. Olha que bacana O que, que é isso, Percival? Isso é uma coisa que me deixa muito orgulhoso Que é o título de Bombeiro Honorário Que me foi dado pelo Corpo de Bombeiros de São Paulo Bombeiro Honorário Percival de Souza, é. São Paulo, 2 de julho de 88. Que é o dia do bombeiro, 2 de julho. Não me deram esse capacete, mas hoje está mais moderno. né? Uh -huh. Mas e, eu sempre tive uma admiração, um carinho muito grande pelos bombeiros. Até tive, tenho amigos pessoais no Corpo de Bombeiros, que o bombeiro é um salvador de vidas. Né? Corajoso. E uma coisa heróica muitas vezes é épica, uma coisa muito bonita. Eu vou te contar uma história apenas, que eu teria mil histórias de bombeiro para contar. No incêndio do edifício Andraus, na Avenida São Paulo que se transformou numa gaiola de fogo, né, que as pessoas fugiram lá para o teto, muita gente mudou as Porque não tinha condição bombeiro, de. Na época de um helicóptero só. Sim. E não tinha era condição era de lá, se e aproximar. Lá. Uma das pessoas que foi salva lá, um japonês, ele passou a considerar o dia do salvamento dele, o, dia do, o real dia do seu nascimento. Então, ele reuniu os salvadores num jantar, todo, já avisou todo mundo, assim, aqui, aqui, não, não precisa nem combinar, dia tal é meu aniversário, Vamos, jantaremos juntos no terraço Itália. Tinha um jantar lá todo de que é uma das raras demonstrações de gratidão que eu conheço. Porque tanta gente salva, que não dá mínima, não reconhece nada, e aquele lá fazia o jantar e dava uma lembrancinha para cada um. Uma coisa super emocionante. É, é. Que lindo, Muito... né? E lindo, né? É, Porque você fala, é. olha, você tem um desse na estante da sua casa, que maravilha. Os bombeiros realmente, e coitados, né? tão pouco valorizado pouco valorizados. e tem uma capacidade profissional em Trabalham vida. assim com, com no, no limite do equipamento da, das é. É, é, isso é são sensacionais são sensacionais é histórias incríveis e está faltando só um que é este aqui a ah, esse aqui é outro Nossa. orgulho para mim esse é um troféu é, defensor do Estado Democrático de Direito. Me honra muito ser reconhecido nessa condição. Entregue pela Associação dos Magistrados de São Paulo, os juízes de São Paulo, os julgadores de São Paulo, os integrantes das Cortes de São Paulo, me deram isso aqui. Isso me deixa muito orgulhoso. Sem dúvida Me deixa muito Você é formado em direito, você Sim. já contou para gente no primeiro programa, é. justamente porque você trabalhava nesse meio policial e queria entender é. melhor as é. leis, poder argumentar melhor é. com seus entrevistados, suas fontes. E o Estado Democrático de Direito passa por tudo isso que você falou, Lu. É o que eu sempre digo, aliás, é filosófica, em termos de Grécia falando. Tem uma frase do Aristóteles: é, a lei é o juiz mudo. Você quer saber dizer o direito, dizer a lei, dizer o que é justo, o que é injusto. Isso é defender o direito. Quando os magistrados me dão esse título aqui, claro que eu fico orgulhoso. Todo mundo gosta de uma alisada, não é? Com não. certeza, e você merece todas. <risos> Percy, uma alegria te rever, uma alegria te encontrar, é uma alegria saber mais da sua história. Uma te amiga. admiro ainda mais conhecendo tantos detalhes aí da sua vida, da sua carreira. É um querido, é um amigo que eu vou levar... Você é suspeita para falar. Que a profissão me deu e que eu vou Aliás, levar o resto Você vida. devia peitar sua suspeição. Ah, é, é, eu, é... eu não posso comentar sobre o Percival. Sou é suspeito. Sou <risos> É um querido. Obrigada, viu? Gente, uma alegria estar aqui com vocês, uma alegria estar com o Percival. Eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Aliás, se você gostou, curte aí. E olha, se inscreve no canal, manda seus comentários. A gente quer saber o que você está achando. Compartilha com seus amigos, com os familiares, com todo mundo, se você gostou desse vídeo. Então, a gente se encontra na semana que vem. Estamos esperando. Tchau, tchau. todo fim de programa eu uso uma Polaroid para tirar uma foto do meu entrevistado. Só que hoje, quando eu vim à sua casa, eu esqueci a Polaroid. Esqueci. Então, nós vamos fazer uma selfie e eu vou fazer do jeito moderno, então, te mandar a foto para o WhatsApp. Pode ser. Combinado. Então, vamos lá. Vamos tirar aqui a foto. Aê. A Polaroid era para eu tirar agora, te dar, mas enfim, vai para o WhatsApp, vamos na modernidade. Combinado. Eu entrevistei a Gisele Bintin, era a primeira vez que ela vinha ao carnaval em Salvador, ela estava na época morando em Nova York, namorando o Leonardo DiCaprio e veio ao Brasil para curtir o carnaval de Salvador, ela tinha até dito que não daria entrevistas e tal, porque estava no momento de férias, mas eu ali num dos camarotes em algum momento fiz algumas perguntas para ela, ela respondeu rapidinho, mas respondeu, né?